Tem a palavra o Vice-Presidente para a Expansão e Núcleos, Artur Torres Pereira. Há 10 anos atrás, este menino que vimos sobreviveu sozinho durante 19 dias a uma. O terrível catástrofe natural que assolou a Indonésia. As imag imagens do seu dramático resgate, vestido com a camisola da seleção de Portugal, correram o mundo. A admiração que já tinha por Portugal juntou-se à paixão pelo Sporting. Depois de Cristiano Ronaldo o visitar duas vezes, intensificou-se o seu desejo de ser leão e de seguir as pisadas do seu ídolo. Nas redes sociais, até já assina como Martunis CR8. No ano passado correspondendo à sua paixão pelo nosso clube, o Sporting ofereceu-lhe e enviou-lhe um equipamento completo. Entretanto, o Martunis tornou-se jogador de futebol e integra uma equipa sub-17 na Indonésia. Mas o grande sonho da sua vida é fazer-se homem vindo para o Sporting, estudando e aperfeiçoando o seu futebol na nossa Academia. O Sporting comoveu-se com o seu sonho e foi sensível ao seu desejo, ponderou e decidiu realizá-los. Martunes vem já para a Academia realizar o seu sonho de vida, Senhoras e senhores, o vosso aplauso para o mais recente atleta do Sporting, Marturi. Senhoras e meus senhores... sini dan saya akan berlatih di Sporting Lisbon dan kasih Sporting dan inilah impian saya, impian saya menjadi kenyataan. Estou muito contente de estar aqui no Sporting e vou realizar o meu sonho com um grande clube que é o Sporting e agradeço ao Sporting por me conceder esta oportunidade. FIFA Sporting. FIFA Swarting.